oferecer uma educação pública e de qualidade à população do estado do Rio de Janeiro. Essa é a missão da Fundação CECIERG, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, referência no ensino mediado por tecnologia, através da graduação à distância, preparatórios para o Enem, ensino de jovens e adultos, programas de formação de professores e divulgação científica. O consórcio CDERG foi criado com a finalidade de democratizar e interiorizar o acesso ao ensino superior público gratuito e de qualidade na modalidade de educação à distância e reúne instituições públicas de ensino sediadas no estado do Rio de Janeiro. Os alunos têm acesso a um ambiente virtual de aprendizagem e material didático próprio. É através da modalidade do ensino à distância que, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, pode ofertar um curso em Bom Jesus, do Itabapuana, ou a Universidade Rural, que fica lá em Seropédica, oferecer um curso em Itaperuna. E para quem sonha com o diploma do Ensino Superior e quer se preparar para o Enem, a Fundação oferece o pré-vestibular CCERG. Os estudantes recebem de forma gratuita os livros impressos, que são coloridos e se conectam com a plataforma virtual de aprendizagem. O material foi totalmente reformulado em um projeto gráfico que facilita os estudos, assim como o conteúdo desenvolvido pela própria equipe. Os estudantes contam também com o acompanhamento dos mediadores ao longo do curso. A Fundação CECIERTE também tem uma iniciativa para quem está fora da idade escolar e deseja concluir o ensino fundamental ou médio é o SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Segue o um modelo semipresencial de ensino e os alunos estudam a seu tempo em um ambiente virtual de aprendizagem com o apoio dos professores. Colaborar com as novas práticas pedagógicas e incentivar o aprimoramento das já existentes é o objetivo do Programa de Formação Continuada de Professores e dos Cursos de Aperfeiçoamento e Qualificação. Alinhar as habilidades e competências necessárias à prática docente se mostrou relevante no momento em que muitos profissionais precisaram se adaptar ao ensino remoto. A extensão também se dedica à publicação de duas importantes revistas. A Revista Educação Pública, voltada para a divulgação de experiências e propostas de docentes para a educação básica e a EDEN que é uma publicação científica em formato eletrônico cuja principal finalidade é difundir a produção acadêmica de pesquisadores da área de educação à distância. Outro pilar importante desenvolvido pela Fundação CCRG é a popularização da ciência através de iniciativas como Caravana da Ciência, Praça da Ciência, Olimpíada de Ciência e Artes, Feira de Ciências Tecnologia e Inovação, o Cineclube e um importante espaço localizado na Baixada Fluminense, o Museu Ciência e Vida. É através desse trabalho, desenvolvido em todo o estado do Rio de Janeiro, que a Fundação CECIERJ vem promovendo o acesso à educação, despertando a vocação para a ciência e levando conhecimento à população fluminense. Fundação CECIERJ, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.